Glória a Deus. Cumprimento os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem a Bíblia Sagrada, agora nesse momento maravilhoso, o momento da palavra, eu convido você a abrir sua Bíblia em João 8 para nós estarmos meditando na palavra do de nosso Deus. João 8, versículo 45, diz assim: a palavra do nosso Deus. Mas por que vós vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não me escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram, ele disse, se nós dizemos nós quem é samaritano e que tens demônio, Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Amém? Somente esses versículos para nós estarmos meditando nesses breves minutos em nome de Jesus. Essa palavra que nós lemos parece um pouquinho dura da parte do nosso mestre, que está em João 8, versículo 45 ao 7. Mas Jesus agora, nesse momento, nesse, nessa passagem, Jesus tinha acabado de fazer um julgamento muito sábio da parte da mulher adúltera, onde ele disse para o povo, aquele que não tem pé, que atira a primeira pedra. E como todos viram, olharam para dentro de si, viram que tinham pecados, ninguém teve coragem de atirar uma pedra naquela mulher. Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram. Ninguém escapou, não tem um ser humano que escapou dessa calamidade, vamos dizer assim, de ter pecado contra o nosso Deus. Nós pecamos todos os dias. O apóstolo Tiago vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, aquele que não pecou, já está pecando. Aleluia. Então Jesus ele veio para salvar não os justos, como ele mesmo disse. Eu não vim para os justos, porque primeiro que não há é um justo sequer na terra, mas eu vim para os injustos. Ele ainda diz mais, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E depois que ele faz esse belo julgamento, os judeus ali, os fariseus, que estavam querendo prendê-lo para matá-lo, porque não estavam entendendo a sua mensagem, não estava entendendo o seu propósito, estavam com ciúme, estavam arrazoando entre si com uma forma de pegá-lo. E Jesus, agora não digo se defendendo, porque ele não precisava disso, mas dizendo sempre a verdade, ele digo mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Aleluia! Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que vocês não creem em mim? Aleluia! É uma pergunta muito óbvia e muito lógica assim, de Jesus e hoje, se a gente trazer para os dias de hoje, isso acontece também nos nossos dias. Se Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, por que, que ainda tem tantas pessoas que não creem em Jesus? Por que, que ainda tem tantas pessoas que não aceitam a palavra de Deus? Porque uma coisa interessante a, a proposta de Deus é a melhor possível. A proposta de Deus é muito melhor do que a proposta do mundo. Eis que vou para o Pai vos preparar lugar, e se eu for para o Pai preparar lugar, estareis vós, aonde que eu estiver, estareis vós também. Um lugar de delícias eternas, um lugar de descanso eterno, um lugar maravilhoso, como ele disse para aquele, para aquele ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Então Deus quer para nós sempre o melhor, a proposta de Deus é melhor para nós. Por isso que Deus nos ensina na tua palavra nós desgarrarmos das coisas deste mundo e voltarmos-se para Deus. E Jesus diz que não tem como chegarmos ao Pai se não por Ele, porque Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém se achega ao Pai se não por Ele. E Jesus faz uma pergunta para os fariseus, é a mesma pergunta que nós fazemos para muitas pessoas, por que se Jesus diz a verdade e muitos não crêem nele? Aleluia. E Jesus no versículo 47, ele vai dizer, porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aleluia. Aí ele diz assim, é por isso que vós não me escutais, porque não sois de Deus. Aleluia. Meu querido, nós nos dissemos cristãos, mas só tem jeito de ser cristão fazendo a obra de Cristo. Só tem jeito de ser cristão fazendo o que Jesus manda. É ser como Cristo, é andar como Cristo, falar como Cristo, como o apóstolo Paulo disse, ter a mente de Cristo. Aleluia! Então, é uma mensagem para nós estarmos refletindo essa manhã. Será que nós somos de Deus? Será que nós somos cristãos verdadeiros? Será que nós cremos em tudo que Jesus diz? Será que nós seguimos todos os mandamentos que Deus ordenou para nós seguirmos? Para que nós não viemos a tropeçar? Para que nós não viemos ser enganados neste mundo que jaz no maligno? Porque a Bíblia vai dizer que seja o homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Aleluia! E maldito o homem que confia no homem. Mas bem-aventurado aquele que faz do seu braço o braço do Senhor. Como diz no livro dos profetas aleluia então Jesus estava falando para os fariseus para eles se voltarem a Deus, mas ouvirem o que Deus diz através de seus, não só dos seus profetas mas também do seu filho que estava em terra falando a verdade, e ele disse se eu vos digo a verdade, por que, que vocês não acreditam? por que, que vocês não aceitam? de se refletir a nossa vida por que, que nós aceitamos o mandamento de Cristo? por que não, não, não queremos ser cristãos verdadeiros, aleluia, por que nós não acreditamos em tudo que Jesus disse, se ele é o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, se ele é o verdadeiro salvador do mundo, o homem inventa muitos salvadores, o homem inventa muitos caminhos, mas só há um caminho, só há um salvador, só há uma verdade e essa verdade é Cristo, essa verdade é o filho de Deus, é o unigênito de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é a única verdade, é a única porta, é o único caminho até Deus, é o único que te direciona até Deus. Nesse momento eu vou convidar você para nós orarmos. Aleluia! E se você crê nessa palavra que Jesus é o único verdadeiro, é o único que diz a verdade, é o único que através do teu Espírito Santo nos leva até Deus, eu convido a você neste momento, vamos orar, vamos interceder pela nossa família, Vamos interceder pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, até pelos nossos inimigos. Vamos orar, vamos nos ligar a Deus, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, todos que estão nesse momento orando a Ti, oh Pai, agora nós cremos, oh Deus, que o Senhor é a verdade de geração em geração. Jesus é o nosso Salvador verdadeiro, e sempre será até o dia do arrebatamento. Pai querido, Pai amado, neste momento, aonde que estiver um Senhor Deus, unido em oração conosco, ligado a Ti, Senhor Deus, em oração, através de Cristo, eu peço a Ti que visita cada um, Senhor Deus, repreendendo todo mal, repreendendo tudo que não provém de Ti, Pai querido, jogando por terra toda a enfermidade, jogando por terra toda a enfermidade da alma, da, da carne, toda a enfermidade da mente, ó oh Deus, abra os olhos, destampe de os ouvidos daqueles que não querem ouvir a tua palavra, Tende misericórdia do teu povo, Senhor, que a palavra possa estar no nosso coração para nós não viemos pecar contra ti. Joga por terra todo o mal, levanta o caído, Senhor Deus, acorda aquele que está cego neste mundo, anima aquele que está desanimado, Pai, põe de pé o teu povo que te peço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, gente querida, gente amiga, ouvimos uma palavra de fé com ele, pastor João Olímpio, que volta agora no próximo sábado, no mesmo horário, assim permitindo o nosso Deus. Gente querida, estou indo nessa, tá bom? Prometo voltar amanhã, a partir aí, né, amanhã é uma da tarde, tá bom? Aqui na Colina FM, levando para você sempre o melhor da música gospel para você no seu rádio. Estou indo nessa, e não se esqueça